É, porra. Fiquei cambada? <risos> De novo. De novo. Já não ensinei. Oh, Tranquinha, você ensinou uma metade. Ficou faltando a outra metade. Até que pariu. Eu tenho que ensinar Você tudo. ensinou a parte ativa. Ficou faltando a parte neutra. É. Vamos lá. Fez o ritual quanto tempo faz faltou isso quanto tempo isso quanto tempo quanto deseja fez montou fez uma prece conversou com Deus conversou com Exu, conversou com o raio que o parta fez lá sentiu energizou ficou bem tá tranquilo deu vontade de parar o ritual acabou siga a sua vontade seu desejo importantíssimo isso sem respeito ao desejo não há nenhum ritual. Se você faz coisas contra a sua vontade, não é ritual, é abuso. Isso você leva para tudo na tua vida. Estou fazendo contra a minha vontade. Não, você não está contemplando um ritual, seja social, seja familiar, seja profissional. Tudo, tudo é um ritual. Tudo é uma interação de agentes agenciando sua liberdade de forma inteligente. Então vamos lá. Fez lá! Acabou, terminou. O que, que eu faço com as velas? Se você é um ser economicamente saudável, você guarda. <risos> Onde eu guardo? Qualquer lugar. Se muito importante que seja fora do alcance de crianças. A vela tem tinta na vela, tem um monte de coisa lá que não é bom, não é saudável. Vai que o pestinha, vai que o catarrento está comendo a vela. Né? Então guarde no lugar fora do alcance de crianças, seja responsável. Ah, onde eu guardo? Qualquer lugar que seja ah, minimamente apropriado. O né? é, que, que eu faço com o lugar onde eu fiz o ritual? Mesma coisa que você fazia antes de fazer o ritual. Não tem vestígio, não tem insegurança, problema, né? uma limpada, ok. Ah, a vela caiu caiu cera, né? Da vela no ali no chão ou em cima do lugar. Pode pôr um pratinho, um, qualquer coisinha, embaixo da vela para não sujar. Não tem essa regra idiota de não poder. Muito mais fácil limpar um pratinho pequeno do que né, vai pôr cair vela no móvel. É, aí a vela cai, põe fogo na mesa, na toalha. Então, por favor, por favor pense, tá? Pense. Não faça na empolgação Faça em paz, que fica muito mais poderoso Ponto um, Onde descarta? Se ah, eu quero descartar, quero comprar outras velas um, Tem lugar apropriado que faz descarte de vela na igreja, não tem? Tem Na igreja católica? Ah, não quero ir na igreja católica um, Vai no, no, no terreiro? Ou vai... No lugar onde você comprou as velas, sei lá Ou então Pica elas e joga no lixo Se você for um entusiasta mesmo Você vai guardar a vela para fazer mais vela Porque fazer vela os caras curtem pra caramba, né? Vela com essência <risos> Vela com cor Vela com caralho, né? Então, bom Deu jeito Esqueci de alguma Entendi. coisa? <risos> você, pode, você pode depois limpar Do jeito que você limpa as suas coisas Já de qualquer maneira, né? Não tem nada especial, não, você não. pode jogar a vela fora do jeito como você joga outras velas fora Não, isso, não isso. tem também nada diferente E é, a água, batendo você nas pode... crianças de jogar fora, né, jogar no lixo A vela é pogui, mas enfim hum. Enfim A vela é fim, não É, mas não. vela é lixo, tudo que você joga fora no saco de lixo vai pro lixão, né, hum, pô eu não gostei, mas, enfim, foi a criança minha. <risos> Já lembrei Exato, do lixão. Parte do, do círculo de, de, de decomposição dos elementos, depois eles viram novos elementos. Pois é, é. Depende do que você está jogando no, no, no lixão. Mas, é, mas o que for usual de você dispor das suas velas, sem... Exatamente, em paz, faça tá tranquilo, bem. esqueça as faça crianças. Faça tranquilo, se bater na sensação as... é. de que não pode jogar fora, deixa a vela queimar até o fim, então, antes de ir. Ela... É, a vela mesmo se, se, se... se desfaz até o fim e pronto, se desfez. Enfim, é isso aí. Tá bom. E a água pode jogar na pia, fora. pode isso. jogar nas plantinhas do vaso, pode jogar fora como qualquer água. Isso tá. então a parte do desmanche não há cuidados especiais, digamos assim. Sim, é como se você estivesse arrumando tua mesa. Na mesa do tá café, mesa do almoço Tá arrumando, tá organizando, isso, é isso. isso aí É basicamente isso mesmo Não tem muito segredo é Tranquilidade E quanto tempo Quando der vontade de desmanchar Você desmancha, pode ser 5 minutos Se for eu ser igual a você, né Tchugana? 5 dias 5 minutos, 5 dias Até, a vela, até a, vela, a vela vermelhinha Acabar de queimar É eu... o... Quando, quando der vontade, você para e desmancha, certo? Isso. E isso em si já é uma prática para fazer as coisas de acordo com a vontade. Isso. autoabuso Isso. E o que dá poder àquilo é o momento que você coloca foco e importância. Então isso é importante também. Como assim, Tranquilo? O que dá poder ao rito, ao ritual, é o tempo que você dispõe, o seu foco e a sua importância que você dá àquilo. Então, se você não tem mais vontade de fazer, não tem medo, você desmancha, porque você não tem mais, não tem mais vontade, e não tem mais importância. Entendi. Já está feito. Se não deu mais vontade, Sim. é porque já está pronto. Entendi. Entendi. É, então, é, é, porque é um ritual para limpeza, certo? Então é igual tomar banho, tomara que dá vontade de, de desligar o chuveiro e sair. É. Tem gente que fica uma hora, fica duas, tem gente que fica 15 minutos. Tem gente Isso. que sai e não lava a bunda. Eu tô... Essa aí, essa aí não. Essa... Se ser presta atenção no que tá fazendo, tá? Por favor. <risos> Informação pertinente, informação importante. É isso aí. Alguma dúvida? Não, eu acho que você não está vindo nenhuma pergunta. Eu acho que você cobriu todos os detalhes. Graças a Deus. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, pode entrar em contato. Paz. Gratidão.